Olá guerreiro, olá guerreira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Na nossa meditação de hoje, eu resolvi separar para você as afirmações positivas que você deve de fazer antes de dormir. Estas afirmações estão baseadas no livro O Milagre da Manhã, do autor Hal Elrod. Este é um livro espetacular e eu indico a leitura para despertar bem é necessário dormir bem e geralmente os pensamentos que você dorme são os pensamentos que você se desperta por isso é tão importante você fazer algumas afirmações positivas antes de dormir como sempre escolha um lugar tranquilo silencioso onde você possa se entregar totalmente à prática eu te aconselho a fazer esta meditação guiada todas as noites antes de dormir. Coloque também fones de ouvidos para ajudar na concentração. E vamos começar. Eu terminei todas as minhas tarefas de rotina necessárias para me preparar para amanhã incluindo a definição de tudo o que preciso para o meu milagre da manhã. O meu despertador fica do outro lado do quarto. Assim, eu terei que sair da cama para desligá-lo. Eu decidi a hora que eu vou acordar e tenho clareza quanto ao que farei quando acordar. Estou antecipando a manhã com expectativas positivas e excitação, porque eu estou bem ciente dos benefícios que receberei ao escolher acordar e viver o milagre da manhã. Isso permitirá que eu me torne a pessoa que preciso ser para fácil e conscientemente atrair, construir e sustentar a vida que eu realmente mereço. Para esta segunda afirmação, é necessário que você diga o horário em que você está indo dormir, o horário em que você pretende acordar amanhã e que seja entre pelo menos sete, oito horas de sono. Eu estou indo para a cama hoje às? Diga o horário em que você está deitado. E acordarei amanhã às? Digo o horário em que você pretende acordar amanhã. O que me dará mais ou menos de sete a oito horas de sono. Isso é o bastante! Na verdade, é exatamente o que eu preciso para que eu possa desenvolver o meu nível máximo de desempenho amanhã. A realidade é que a minha mente controla o meu corpo. E eu realmente só preciso das horas de sono que estabeleço para mim e que acredito precisar. Não posso me permitir cair na crença limitadora de que dormir mais, de alguma forma, melhora a minha vida. Na verdade, isso seria muito prejudicial para o meu nível de estresse, finanças, relacionamentos, carreiras e objetivos. Minha qualidade de vida depende da minha hora de acordar amanhã. Vou acordar amanhã às digo o horário em que você vai acordar. Porque ao fazê-lo, eu aumento significativamente a probabilidade de alcançar os meus objetivos esta semana, este mês, este ano e para o resto da minha vida. Estou empenhado, empenhada em acordar no horário amanhã. Primeiramente porque, se eu o fizer, assim vai permitir que eu desenvolva a disciplina que preciso para ter sucesso em todas as áreas. E depois, eu sei que a maneira que começa o dia determina como eu construo a minha vida. Porque o meu dia é a minha vida. Eu não posso aceitar nada menos do que o melhor de mim mesmo. Independente de quanto tempo levarei para adormecer, do que eu sonhar, do quão cansado ou sobrecarregado me sinto agora ou quando acordar, eu irei saltar para fora da cama amanhã energicamente às, o horário em que você pretende acordar para construir a vida mais extraordinária que posso imaginar, a vida que eu mereço viver. Agora, eu te aconselho a fazer algumas respirações que te ajudarão a diminuir a ansiedade, te ajudando a entrar em um sono mais profundo e restaurador, ainda deitado, com o corpo totalmente relaxado, leve o seu polegar direito até a sua fossa nasal direita e respire somente pela fossa nasal esquerda. Essa respiração dentro do Yoga é chamada de respiração lunar ou também conhecida como Chandra Vedana onde ativa uma parte do seu cérebro, onde ajuda a te levar para um lado de mais introspecção, de mais tranquilidade, ajudando você a se desconectar dos problemas e preocupações do seu dia a dia. Respire agora por três minutos, somente pela fossa nasal esquerda. Lembre-se de respirar profundamente, enchendo totalmente os pulmões, e soltando o ar também, somente pela fossa nasal esquerda. Prepare-se e comece com esta respiração. Que você tenha uma boa noite de sono, com lindos sonhos. Namastê.